Olá pessoal da psicologia nova tudo bem <risos> para quem não me conhece eu sou a Monique Monique carregosa psicóloga é... e para quem não sabe estou vindo novamente aqui gravar um vídeo para falar um pouquinho é, falar mais mais uma novidade de concurseira eu super feliz porque, é, para quem não acompanhou, ano passado, em 2020, eu fiz um vídeo falando um pouquinho da minha trajetória. Né, enquanto psicóloga concurseira <risos> E também falando da notícia Que eu passei no PSS do IBGE Para o Censo né, Que não fui para o cargo de psicóloga Mas que tinha muito a ver Com psicologia organizacional Porque fui para o cargo de coordenadora De sub-área né, E aí eu contando as novidades Está em Curitiba Uma cidade que eu já planejava morar Que era minha pretensão Inclusive fazer concursos lá É o próximo, né? para poder morar, mas aí, gente, as coisas né, reviraram de uma vez, né? assim como a vida de muitas pessoas também com essa pandemia. E aí eu trabalhei presencialmente apenas três semanas, né? mas continuei trabalhando, só que em, né, de forma home office. Sim. E aí as coisas começaram a, né, as portas, vamos dizer assim, se fechar nessa questão de concurso, de sair concursos para Curitiba, para o próprio estado do Paraná. Né? E eu continuei ali estudando, estudando com a Psicologia Nova, acompanhando os alunos, especialmente os gratuitos, né? Que a Alessandra disponibilizou, a Alessandra e a equipe. E continuei, né? Continuei na garra, ali estudando, mesmo com as limitações, com toda essa incerteza. E aí chegou um momento que eu disse, ó, eu vou precisar ter um plano B, né? Porque a minha pretensão realmente era que logo, logo o cenário mudasse, que eu pudesse... É, tá trabalhando voltar para minha área, né, para nossa área que eu tanto amo, e eu não tava vendo possibilidades, pelo menos lá em Curitiba. E aí foi quando eu continuei estudando, cheguei a fazer o concurso de, é, da cidade de Coronel Freitas, né, no interior de Santa Catarina, justamente por perceber que estava saindo mais, tanto concurso quanto processo seletivo nesse estado. E aí fui, encarei oito horas de viagem né, para Coronel Freitas, é, fiz a prova, é, estudei, né, estudei bastante, mas aí né, não, não passei acabei não passei, passei na prova, mas não, não era de vagas, que como a gente sabe é bem limitado, né? Só era uma vaga, então não foi possível, eu fiquei bem, bem triste, mas ao mesmo tempo continuei, né? Foi difícil, mas é assim mesmo, né? A vida de como e até que surgiu o PSS de Balneário Camboriú. E a gente ficou assim, né? Porque ah, não é mais uma vez, é um PSS, não é efetivo, mas eu resolvi encarar, justamente para cumprir com aquele objetivo que eu tinha, né? De vir para o sul e trabalhar na minha área. E não assim fiz. E deu certo, né? Eu passei em segundo lugar. Né, graças ao minha bom Deus né, em segundo lugar e confesso para vocês que até quando saiu o resultado eu, eu achava que não seria chamada, né? Porque a gente tem muito na área de psicologia essa noção de que só vai ser uma vaga, só um profissional para ser chamado. Eu fiquei bem triste porque foi só uma questão de um ponto de diferença, né? Mas ao mesmo tempo, de só, se tiver que ser, vai ser. E rapidinho eles me chamaram, inclusive, né, eu fiz a prova é, em fevereiro e eles me chamaram em março, né? juntamente com quem passou em primeiro lugar, né, e eles já chamaram várias outras pessoas, inclusive vários outros profissionais, psicólogos, então, para ver que tem uma demanda, né, que muitas vezes a gente ah, acha que não vamos chamar, mas, né, a gente precisa... Então, assim, eu tô trazendo, né, essa notícia muito boa pra poder compartilhar com vocês, que é mais um desafio, né, é, na minha vida profissional e que eu tô encarando, né, é, e gostando muito, porque, assim, foi tudo muito rápido, né, eu saí de Curitiba, mais uma vez, né, peregrina, <risos> vim pra cá, pra balneário, Eu já estou trabalhando desde, desde meados de maio, maio, desculpa, gente, de março, e aí, estou é, gostando muito, estou trabalhando no posto de atenção infantil, na verdade é infanto-juvenil, né? acho que se chama PAI, PAI, posto de atenção infantil. E é a nível ambulatorial, tô atendendo, né? uh, atendendo as nossas crianças e adolescentes com questões né, de saúde mental. Tô gostando muito, muito, aprendendo bastante. É, em pouco tempo também já recebi uma oportunidade aqui de emprego na, na área na clínica também na área privada e aí foi possível conciliar né porque aqui são 30 horas então foi muito bom por isso tô conseguindo trabalhar muito na minha área que era o que eu gostaria dizendo que eu amo né e tudo essa experiência é bagagem os próximos desafios então, assim de uma forma né é rápida contar para vocês que dessa vez o que eu percebi né, que me ajudou a passar, a ter uma boa pontuação, foi justamente estudar conforme a banca, que no meu caso foi a FEPESI. É, então, fazer muitas provas, ver muito essa questão do, é, das questões, das matérias, o que é que mais cai, apesar de que realmente não seguiu muito, assim, tanto padrão. Eu lembro que caiu muito neuropsicologia, né, e, é, mas deu certo. E assim, pra vocês terem uma ideia, eu só, eu só errei em uma questão né? de psicologia, eu fiquei muito feliz porque... Na prova também de Coronel Freitas, a, na parte de Psicologia, eu também só errei uma. Então, só acho que a prova foi muito... É, também, né? Vamos, vamos abrir um parênteses de Coronel Freitas, a prova específica de Psicologia foi muito fácil, né? Mas a daqui de Balneário já não foi tanto sim, Mesmo assim, eu tive um monte de desempenho Psicologia, em Português, né? Todas então, as matérias, né? É, menos informática. Informática realmente é um, é um calo na pese. Acredito que quem já tem estudado para essa banca é, né, deve concordar comigo. E, mas, assim, algo que eu também percebi de diferente dessa vez, de postura enquanto concurseira, é que eu fiz minha parte, eu estudei, eu revisei, mas não foi aquela coisa assim de que ah, eu tenho que passar todo o custo, é, sabe, diante daquela pressão psicológica. Eu acho que isso fez diferença para que eu tivesse um ótimo desempenho na prova. Né, diferente de outras provas, né, comparando com a de Coronel feitas, por exemplo, que eu fui com a cara de AI, concurso, salário muito bom, tenho que passar, é só uma vaga, né, vamos lá. E aí eu me senti nervosa, apesar de estar preparada, me sentir preparada, mas ao mesmo tempo, psicologicamente não, é né? interessante isso. Então, a dica que eu deixo para vocês é que vocês também sempre vão fazer uma prova, né? Também não sei como é cada um, mas no meu caso, assim, eu percebo que quando eu vou mais tranquila, pensando, ah, se tiver que acontecer, eu vou dar o meu melhor. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se for minha vez, vai ser. Se não for, não é por não estar preparada, porque não era para ser minha vaca, né? Não era para ser meu. A gente mais uma vez agradecendo ao Alisson, a toda a equipe, né? Com certeza, toda a bagagem que eu tenho, né? A base, então. É psicologia Nova, e aí seguimos estudando, né, que é mais um passo, ainda não é a fase final, continua aí estudando para TJ Santa Catarina, né, mas faz parte agora, agora trabalhando bastante, mas estou, né, incluída aí no nesse universo da psicologia, aprendendo muito e tentando reconciliar conciliar a teoria com a prática, tá bom? Então, é a dica que eu dou pra vocês, continue estudando, continue firme, é, a pandemia tem sido muito difícil pra todos nós em, né, em um ou outro aspecto, em vários aspectos, né? Mas é, a gente continuar se estabelecendo, sabendo aonde a gente quer chegar, né, construindo objetivos, sempre retomando né, é, o que, aonde a gente quer chegar. Isso é que importa para nos dar força, né, para a gente continuar aí nessa jornada que não é fácil, mas que é possível. Tá bom? Então também continuo aí nessa jornada junto com vocês, mas com esse grande parênteses, né? Pra compartilhar aí mais uma vitória, graças a Deus. né Então eu creio, eu creio que tudo é no tempo certo, que nada é por acaso, né? E a gente precisa, precisa sim ir reconhecendo o nosso caminho. Eu nunca imaginei estar trabalhando, morando aqui em Monearo Camboriú, mas é, a oportunidade chegou, então eu agarrei. Eu acho que que é por aí, sabe, até chegar ao nosso alvo final, a gente precisa também ir colhendo né, os frutos do nosso trabalho, do nosso esforço, e esse é mais um deles, tá bom, gente? Então, um abraço, beijo e até mais!